CAPIM! Bora, bora, força gol, todo mundo, pula no carrinho, vamos meter no bala. Não, tem que a sentinela. Hoje tô trazendo vídeo de TF2. Faca <risos> todo aqui. mundo na sentinela que ela cai, todo mundo na sentinela, todo mundo, todo mundo caiu, caiu viu? Hoje é dia do gordo. <risos> Nossa, esse é o cara como troque de carinho atrás, gente, vai apertadão ah, o scout atrás. Tem dispense lá vivo, tira ele em cima meu dispense <risos> não destrói, não destrói, não destrói, não, ô oh, besta oh, oh. Tem sniper em cima com arco, ele vai pular aqui atrás, ó. Não vai não, eu tô olhando. E demo trapando, só atirar no eu chão. Eu vou dar a volta. Dele. Meu Deus, Nossa. gente. Nossa, ele veio na base. Abriu Pula, pula, pula, pula, pula! Tá destruindo. Ó, o oh, pior é que a gente não tem nem teleporte. Não, que é a parte da coisa. Caraca, meu! Né? Eu vou pular na base dele já. Ó, oh, o Sniper. Eu dei a volta! Boa! Hum. Atrapalhou ah, aqui de marketing. Cuidado com os vizinhos. Agora vai ter sniper pra caralho. Redes, <risos> é era o mesmo é sniper que tava no nosso de time. Ó, mais. Por baixo vai alguém, não sei o que que era. Tem um pai aqui ó, tentando empurrar a gente. Tudo bem? Deixa eu... Olha, gente, pai! Vamos flanquear, vamos flanquear Tá cheio de gente aí na portinha Ai, saudade de teleporte tá <risos> Nossa, o pro teleporte aqui, aqui é fazer dieta e andar. Que dieta que é, uns quilinhos. Toda hora pegando não coisa, não Alô? Imagina esse um E demônio. a gente vai ganhar essa foto. Ah, o Soulzinho só de, sou de... Pum. <risos> Ganhamos. Caralho. Eu fico em primeiro ainda. Né? <risos> é, mano. Qual classe agora a gente vai? Soldier! <risos> scout! Toda... Scout! Inefinido. Todo mundo de é scout! Scout de Sandman! Scout. Escute. Escute. Escute de Sandman. Todo Escute. mundo é scout, Escute. vai! Pega Sandman! Pega Sandman! Eu Pega Sandman! A <risos>